mas a, a, o meu som assim eu não sei se é, é o, o tipo de som que que vai lá que né que pega no TikTok em si eu até então eu não vi muito assim rolando, tá ligado eu acho que tipo eu acabo indo para outro lado assim uhum. tipo não sei ultimamente também eu tenho sentido que o meu bagulho é um pouco mais gradual assim tá ligado as coisas Sim. são um pouco mais demoradas, demoradas dar certo. mas tipo eu vou fazendo, tá ligado? Uhum. Eu faço por, por amor à música, por paixão à música, uhum. por paixão à arte, tá ligado? No último, nos últimos tempos, assim, da minha vida, eu me liguei muito a isso, assim, tipo, de falar, de ter uma visão de, tipo, porra, mano, tá, a gente tem momentos bons e momentos ruins e difíceis na carreira, então... É, acho que esses momentos ruins, principalmente, mostram se você faz aquilo por amor ou por tudo que aquilo te traz, tá ligado? Uhum. Pela fama, pelo dinheiro, pelos números, é por qualquer coisa. Então eu tenho muito aprendido a lidar com isso, de ver que, tipo, porra, realmente eu faço bagulho por amor e por paixão a música. Uhum. Pelo mesmo motivo que eu comecei a tocar violão com oito anos, tá ligado? Porque Exato. eu gosto, porque eu amo muito isso, porque isso é o motivo de eu levantar da cama todos os dias. Então, isso é muito acho que bom. é meio que isso é um outro caminho, assim, tá ligado? Você já pensou em fazer outra coisa sem ser a música? Mano, é... Não, pensar mesmo, assim, de tipo... Já depois de mais velho e tal, nunca, assim, depois dos meus 14, 15 anos eu já tinha, sempre tive certeza absoluta da música uhum. e isso nunca mudou, assim. O meu pai às vezes falava que, tipo, que seria legal ter tipo uma segunda opção, assim, tipo, de, sei lá, enquanto eu tentava fazer, tipo, viver da música, fizesse uma faculdade outra coisa, ou fosse estudar outra coisa para ter um plano B, assim, caso desse errado. Ah. Mas eu sempre fui muito fervoroso no bagulho do meu sonho, assim, de tipo, não, mano, o bagulho vai, vai, vai, vai, vai acontecer. E se não acontecer, eu não sei o que eu faço na minha vida, tá ligado? Tipo, dane-se. Mano, é porque eu sempre fui muito música, tá ligado? Tipo assim, desde a escola, mano, eu... é feio, eu tenho vários foi criança, tipo, eu nem gosto de falar isso. Mas eu, pô, tipo assim, eu ia mauzão na escola, assim principalmente no ensino médio já, tipo, tirando algumas paradas, português eu ia bem, história... Uh, botânica, uh -huh. <risos> tá ligado? Uh -huh. Educação física, uh -huh. <risos> os bagulho assim. Mas é tipo, principalmente em exatas, assim, eu era, mano, podrão, assim, tá ligado? Uh -huh. física, e aí, então chegou, aí uma, é, chegou uma hora que eu, tipo, eu já, mano, tinha maior dificuldade no bagulho, aí eu comecei a tocar o foda-se uma época assim, tipo, ai, ah, mano, nem, tá ligado? Não quero aprender isso, foda-se, vou ficar aqui tocando violão no fundo da sala, pá. Uh -huh. E aí eu ficava todos os dias assim, tipo, nos últimos dois, três anos da escola. Então eu me tornei, de certa forma, um aluno bem medíocre, assim. Por esse bagulho de já, tipo, ter muito meu caminho trilhado dentro de mim do que eu queria e de, às vezes, ver muita coisa ali na escola que eu achava... Não era desnecessário. Acho que tudo que a gente tem como aprendizado é bom. Acho que certo, estudar tipo de... sempre é bom, é... não importa o que você uhum. esteja estudando. Mas é. na época, com a minha cabeça de, de moleque... Eu ficava nessa de que era desnecessário. Então, tipo, não, foda-se, eu quero música, música, música. Uhum. E aí ficava escrevendo as letras no caderno, tocando violão, uhum. pá, tipo... Eu me, meio que me tornei isso, assim. Mas pra compor, você também precisa ter uma noçãozinha... Sim, mano, ali, com certeza. Né, né? Tipo, hoje em dia nos é estudos. até um bagulho que eu... Que eu sinto um pouco de falta, assim, de ter me empenhado mais nos estudos. Porque, querendo ou não, é isso. Como compositor, eu... É, tudo que a gente aprender é muito válido, tá é. ligado? Tipo, dá pra gente fazer referências e relações linguísticas, tipo, musicalmente uhum. e compondo com qualquer coisa, mano. Com física, com matemática, com qualquer matéria qualquer. da escola, tá é ligado? Aí. Isso a gente, quanto mais... Culto a gente for melhor, assim, tá ligado? Então, Sim. crianças que, me, que, que é gostam acompanha. de mim, não façam o que eu fiz, tá ligado? Tipo, eu, eu tive muita sorte, mano, eu fui muito é. abençoado disso acontecer comigo, mas às Estudia. vezes se você não estudar e for levando as coisas com a barriga, tipo, você pode se dar muito mal. Mas foi assim, tá até ligado? que o Leo Dias falou aqui: tipo, a chance de dar certo é um em um milhão. É. É, é, caramba, é. É, se for parar pra analisar assim, isso As é muito pessoas louco. É. pegaram a fama assim É uma minoria perto do mundo inteiro uhum. né? Isso é muito louco, mano Eu sempre tenho esse pensamento E geralmente os momentos que eu penso isso São os meus momentos de agradecer muito a minha vida Porque é, Não dá pra saber o que que é Tá ligado? O que faz a gente realizar isso. Uhum, é. Porque tem muita gente talentosa, mano. Tem muita gente muito, boa. Né? Tá. Não, Sim, é, só quem, não é só que quem... Vi... Muito, muito, mano. Muito. Que escreve bem pra caralho. Que canta bem. Que é bonito. Que é tudo, mas que, tipo... Por algum motivo do, do universo, da existência, uhum. não acontece, tá ligado?